Vamos lá trabalhar. Hoje, a, o, o papo de hoje da, da mentoria, o primeiro é comentário aqui, eu, eu, eu não vou citar o nome de quem enviou as perguntas, porque eu não tenho essa autorização. Uhum. Eu acho que seria até... Vai indiscreto, né? porque tem algumas saias justas, às vezes até dentro da empresa. Por exemplo, olha aqui, eu vou ler, hein, gente? Vou ler o texto do, do jeito que veio aqui para o pro, tá. pro meu e-mail. Na renovação de um contrato anual, a proposta saiu com desconto embutido. Até aí é uma prática normal. Porém, a empresa decidiu retirar esse desconto. E no processo de renovação do contrato, o cliente percebeu um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Nesse caso, qual é a melhor solução? Aumentar o desconto do cliente para ficar dentro de um reajuste aceitável, ou seguir na negociação sem, sem aumento de desconto, sem dar desconto e com risco de perder a venda. Bom, eu queria só entender uma coisa. Se a empresa dava 50% de desconto, qual razão ela teve para retirar 50% de desconto de uma vez só? O cliente sente. Eu sentiria se eu estivesse renovando um contrato. Aliás, Sim. se eu estivesse renovando um contrato, talvez eu pedisse até um valor inferior. Uhum. Eu não queria nem renovar pelo preço que eu pago. Já ia ser pior ainda. Agora, você me retirou um desconto? Porque para o cliente, ele não entende que você retirou um desconto. Ele entende que você aumentou o preço. Exato, exato. Na prática, é, é isso. É, eu não sei se esse desconto estava claro nesse, nesse valor, que era um desconto, ou se ele, eles ficavam quietos e esse esse desconto no preço e não falava nada. Então, também o, a maneira como foi apresentado o valor para o cliente é importante. Para ele não se sentir lesado, né? Lesado. Ele vai ter um, um aumento, e aí, é um desconto? Mas, ou é, é um aumento. Hum. 50% de desconto, pô, não tem credibilidade o preço, já começa por aí. Sim. Ah, quanto é? É mil reais, eu faço por 500. Já não tem credibilidade o preço. Para início se conversa. Hum. Nós estávamos num carro, não vamos dizer o nome, da emissora, é, isso você estava um... junto... Me lem me lem Eu lembrei desse exemplo também, das você emissoras. Lembra que o né? que, que foi? Não era um gambá, o que, que pulou na perna? Um esquilo. Um esquilo, é. A gente estava fazendo uma gravação no Paraná, um esquilo pulou, foi um escândalo desgraçado, e a gente estava voltando para Curitiba, e esse superintendente de uma rede poderosíssima, disse o seguinte, eu estou tentando diminuir o desconto, que era, não lembro o número exato, mas tipo de 90 e... Era, 7, era 90%, pra, era é, isso. É, abaixar baixar isso para 90% e a equipe falou, não vai vender, esquece que nunca vai vender, 90% de desconto. Eles davam tanto desconto que o preço em si não, a lista não queria dizer nada. Se alguém dá 95, 97% de desconto, então eu pergunto: então para que você tem lista, né? E a resposta foi sutil, é porque a gente vende também para o governo. Uhum. Então, as O governo era preço, ali, cheio. Tá, preço cheio. Preço uhum. cheio. Então, é. enfim, é, é bom começar o dia assim, à noite, politicamente incorreto, que é do jeito que eu gosto. É, mas é, é, é, é complicado é? essa parte de desconto, né, Márcio? É, a, maior, a maior preocupação, eu acho, que é a credibilidade. Porque uma vez que você dá 50... 90%, como é que você justifica depois o, o valor correto ou o valor sem o desconto? Então, é um pouco delicada essa situação. O né? desconto que é muito expressivo ele causa ele causa uma desconfiança, causa uma certa raiva para o cliente, né? que se ele não pedisse o desconto, então, se não fosse oferecido, ele ia pagar preço cheio e o bobão na história. Uhum. Agora, tem gente que fala, você manda pedir alto, né? Sim, pedir alto não é delirar. E é você dando o desconto com explicação. Uhum. Inventa uma desculpa boa por que você está dando desconto. Você vê, às vezes, você está andando numa uma avenida aqui em São Paulo, troca de estação, troca de mostruário, troca não sei o quê. Ah, até faz um certo sentido. Mas desconto de 40%, uma loja normal, num no dia normal, não rola. Não rola primeiro que você não acredita, você vê os efeitos aí de, da própria Black Friday que nós tivemos, é. né? O pessoal aumentava e... É, aumentava o preço para diminuir. Então, é uma desconto comum. no Brasil é meio complicado, né?